O Ezinha tá mandando a Mumu Olha nós mudando vidas, galera. Tamo mudando vidas. Até o Ezinha tá lançando a Mumu Sup. Mano, eu não sei o que picar, galera. Meu cérebro desligou, mano. Vai ter é... que ser a Mumu, mano. Meu cérebro desligou, velho. Só que a Mumu é ruim contra Vayne, contra Olaf, contra Jana. É ruim contra tudo. É ruim contra Sheriff. Fudeu, velho. A Mumu aqui foi um, um pique horrível. Mas vambora. Tem mais um time out. E eu já estava pensando em voltar a liberar o bombom para eles. Mas agora... ponto ponto, ponto. Fim em mover. Ah, não precisava do flash, não, mano. Deixa eu dar o tab aqui, quem que foi? Nossa, armaram. Boa, boa, Eze. Boa. Boa, cachorro. Vou chamar de cachorro para nós criar uma intimidade. Porque tem um Marquinho <risos> mendigo de Deus jogando <risos> de amor na minha aqui, ui. Ah, é, o cara tá ouvindo nós, velho. Qual foi, Mendigo de Deus. Que é isso aí, Zê? Pelo amor de Deus, pai. as graças aí, mano. Ó o cara aí, galera. Qual foi, Ez? Pronto aí, Greg. Vamos embora. Só vai pra cima. <risos> Ah, pode ir, pode ir, eu pego, eu pego, eu pego. Boa. Peguei, Greg. Você não confia não, Greg? Vamos, Nossa. tá sem assim, flash, tá sem assim, flash. A Catarina tá vindo. Caramba, essas exatas você da música? Pode ir, Greg. Boa. Melhor coisa que nós faz, Gabriel. Nossa! Eu não vou ganhar assist? Ah tá. Ah, o EZ tá sem mana, né, mano? A gente pode dar B e Aralto, Greg. Você quer aí, Drake? Aralto? Não, é Drake, não. mas pega por trás, hein, Greg. Do jeitinho. Greg, e se eu flashar e você usar o W de mim? Vamos, vamos, vamos. Então vamos, vamos. no 3. 1, 2, 3, vem, Greg! Aqui, aqui, aqui ah. em cima aqui também, ó. Eu tanco. Ah, não consegui. Peguei. Carai, galera, aí. Aí tá maluco. Quem que para nós, mano? O Luffy tá dando cover, né? Ó, oh, ele quer pular, aí Vou só ir embora, então. Cheguei nele? <coughs> hum, não. Dá pra ir, dá a Catarina chegar, nós vai. Vou ter que virar, hein. Pode ir, pode aí, Ah. Se tá bem, já vocês estão bem. O trampo tá corrido esses dias, mas vim aqui deixar meu salve de 11 meses. Ah! Ai meu Deus, quase! Galera, esse aqui foi pra mostrar pra vocês o verdadeiro Amumu Homem-Aranha, mano. pra pro lado ali, big, big, big longa. Aí Mary Jane, pá, Mary Jane já desci no negócio. <risos> Mary Jane. Na Jana de novo. É, na Mary Jana, né? A de né? Que isso, Marquinhos? Jana, né? Jana. Ó, o cara, galera, é hora dessa. Ó. Oh. Mas eu só vi a cabecinha, velho. Mary, Meli. Prensadinho. Que isso aí, é o Trash chavoso? Tem ult não, pai? Eu Pô, tenho, eu tenho. Bem. Acho que eu salvo ele, velho. É. Rebo, só bate, só bate. Ai, tem. Nossa, velho, que isso? Obrigadão aí, Trash Chavoso. Valeu pelos seus dois meses de sub com a gente, meu lindo. Que isso? Que vocês matou todo mundo? Da onde que só essa Catarina, mano? Foi o TPzão, véi. Meu Deus, eu saindo assim, como se já tivesse tendo mó ruim, mas eu indo embora... Ah, mas eu, eu chutei os três, gente. Tu não viu a play? Não vi, velho. Ah, velho. Caralho, você chutou os três, assim, flash. Chutei os três, Marquinhos. Hum, será que chutou mesmo, mano? E aí, galera? Alguém viu? Sei não, hein. Caramba, ah, o cara tá em busca do bueiro, pô. Pô, não tem uma palavra mais carinhosa não, pai. Pode vir, Greg. Ó, oh, já peguei de novo. Era? Cadê o, o pochão, né? 8. É, né, nem louco de vir aqui. Dá pra brincar, tá? Que idioma diferenciado esse aqui é pra pouco. Quer assim. brincar, quer brincar? Eu, eu animo, te eu tenho brincar. um flash, ó. Um, dois, três e. Peguei, Greg, vem. Ó, <risos> oh, pegou mesmo. Peguei na bilunga aqui já, pro cara nem clicar. Catarina fedada é esse aí, sei que vocês estão vendo, ela só derrete o cara. Você gostou do smitezinho ali? Como é que foi? O smite? Sim, no mínimo. O cara não esperava. Ai, Greg. Foi brabo, é, pai. Mas confesso bravo, que eu não bravo. reparei, não. Nunca repara, né? Ah, o cara empurrou na hora que eu ia coisar ele. Meu Deus, não queria acertar. Não era brincadeira. Só sai, <risos> velho. Bora. <risos> Salve, Edu. Ó, Greg, já treinando, galera. Passei streamer. T toma. Ó, se eu tivesse o tio, eu ia, mano. Fui. É só ir. Caramba, eu parei o cara e sua bicuda matou, mano, esse aí cê viu. Esse aí eu vi. Eu não erro, mano, as bilungas. Ah, achei que ela ia estar tá aqui, mano, eu ia tentar dar uma de, de Spider-Man. Nossa, ainda bem que eu errei, velho Senão tá muito morto Ó, pra fazer a bilunga aí mais longe, galera Você consegue esticar a pontinha da fimose Andando para trás, ó Aí parece que ainda dá a impressão que é maior, né? Mas é só impressão mesmo, né? O tamanho é o mesmo, ali né? Qual é Marquinha? o lá? Mumu parece só uma azeitona Papo reto Caralho, meu, como uma azeitona, né, mano? Olha isso aqui só azeitoninha, né, mano? Tamanho é documento, Marquinhos? E aí, galera? Me fala vocês, mano. E aí, Mardinho? Cadê a, os guerreiros as guerreiras aí, ó, aqui? Tá ligado como é que é o processo? Tamanho não é qualidade, olha lá ali, você chama. Tomei o bagulho aqui. Tô entrando aqui como quem tá sem, sem medo de ser feliz. Se eu fosse, vem, Greg? Vamos. Pode ir, pode ir. Caralho? Caralho? Demorou, mas Sim, veio isso. pelo menos, né? É, eu vou, ia deixar vou. morrer, mas fiquei com dó, velho. Que isso, mano? Eu vi meu, achei eu, que tava, eu achei que você tava esperando a melhor oportunidade, mas o cara queria deixar morrer mesmo, Ai, que... mano. Verdade. Caramba, mano. Nossa, parece que eu tô mó lesado, mano. Papo reto, velho. Greg fazendo as paradas mó rápido e meu, meu cérebro pra processar a jogada dele foi mó lento, mano. Pode ler sim. Pô, tô com muita vontade de ir pra acender esse cara, mano. Eu quero ficar treinando desviar dele pra ver se eu tô lesado mesmo. Vem, vem, doidão. Assim você, é Greg. Ah, isso é. Ótimo.